بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طهرني فيه من الدنس والأقدار وصبرني فيه على كائنات الأقدار ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار Oh Deus, purifica-me neste dia daquilo que é sujo e impuro e conceda-me a paciência perante o destino. Considere-me vitorioso neste dia na virtude e companheirismo dos perfeitores. Pela sua ajuda, a luz dos olhos dos inteligentes. Em nome de Deus. Olá gente, hoje é 13o dia do mês abençoado de Ramaba. Suplicamos a Deus. Oh Deus, purificar-me neste dia daquilo que é sujo e impuro. De acordo com uma narração, todo mundo, todos os homens, tem os corações brancos. Mas, quando cometerem o primeiro pecado, um ponto preto criasse nos seus corações e aumentasse pelos próximos pecados até cobrir o coração inteiramente. Em outra narração disse, seu coração é. Enferruja, como o ferro enferruja. Por isso, devemos remover essa ferrugem, por perdão de Deus, e recitar o Alcorão Sagrado, ler o Alcorão Sagrado, pois esse mês é um mês de ler o Alcorão, Também, em outra frase, em outra frase dessa súplica, pedimos a Deus a paciência a paciência e é ótima virtude do homem, pois pela paciência é que podemos alcançar a felicidade e outros destinos. O Alcorão Sagrado disse sobre essa virtude, certamente que vos poremos a prova mediante o temor, a fome, a perda dos bens, das vidas e dos frutos. Mas tu, ó mensageiro, anuncia a bem-aventurança aos preservantes. Aqueles que, quando os aflige uma desgraça, dizem: Somos de Deus e a Ele retornaremos. Estes serão cobertos pelas bênçãos e pela misericórdia de seu Senhor, e estes são os bem-encaminhados. Assalamu alaikum. O re